Olá pessoal, aqui é o Anny dela escreveu e sim, o meu ventilador voltou a ficar do meu lado Porque se, assim, gente, Curitiba, que era frio, tá quente, imagina aqui no norte Sempre foi quente e úmido como é que tá Bom, sem mais delongas, vamos para o book haul de janeiro, fevereiro e março de 2016 Foram um total de 12 livros que eu ganhei, comprei e recebi e eu vou mostrar pra vocês agora Bom, então vamos começar com os livros de janeiro que foram Clube da Luta e Fake Clube da Luta recebi do meu Amigo Secreto, que eu vou deixar aqui nos cards a minha participação do Amigo Secreto e a revelação né, do unboxing quando chegou aqui em casa. E fake eu comprei na Black Friday do ano passado, teve os probleminhas pra chegar, mas chegou. E eu finalmente vou ler, ele estava na minha meta de leitura de 2015 e agora eu tenho ele e eu vou ler ele. Bom, agora vamos para os livros que eu fiz a compra louca na Amazon com a minha mãe. Eu comprei oito livros na Amazon e eu vou mostrar pra vocês... Rapidinho Eu comprei a sereia da era Cass Eu queria muito continuar comprando a Elis, a escolha e tudo mais Só que eu não tô numa vibe muito de série Então eu comprei a sereia, que é um livro único E eu vou ler em breve, vai ter resenha aqui no canal Também comprei 1984, do George Orwell, da Companhia das Letras Essa edição, e estou muito ansiosa pra ler Porque eu adoro distopias e 1984 é tipo o pai de todas as distopias Eu espero muito ler em breve Comprei Zumbis vs Unicórnios, que é um livro que eu quero há muitos anos Por causa da Melina Souza e da Giovanna e eu finalmente tenho É um livro de contos organizados pela Holly Black e pela Justin, que tem um sobrenome difícil Com vários autores famosos, e tem o time dos zumbis e o time dos unicórnios e eu estou muito ansiosa para ler E eu acho que vai ser uma leitura super gostosa E eu vou aproveitar para ler ele durante a leitura de outros livros Que aí eu vou intercalando os contos com o que eu estiver lendo Comprei mais um clássico agora da ficção científica Eu Robô, do Isaac Asimov Eu não sei muito sobre o livro Mas eu gosto bastante do filme E eu sei que o filme não tem nada a ver com o livro Mas eu acho que eu vou gostar bastante Porque eu sempre gostei muito dessa questão robótica e tal o próximo livro é Fragmentados, esse livro é do Neil Shusterman, da editora Novo Conceito. Eu comprei esse livro porque ele apareceu como sugestão pra mim e eu li e eu fiquei maluca. O livro vai contar a história de uma sociedade futurística onde o aborto foi legalizado e ele é permitido. No entanto, nessa sociedade futurística nós temos os fanáticos religiosos que eram sempre a favor da vida, do feto e blá blá blá. Então nessa sociedade é, um feto não pode ser tocado até os 13 anos, ou seja, você pode abortar o seu filho, mas assim que ele fizer 13 anos, ou seja, depois que você cria um vínculo com a criança você vai matá-la se você quiser, complicado né? Mas enfim, e nesse livro aqui vai contar a história dessas pessoas né, que são mortas, porque elas não são necessariamente mortas, como o título do livro diz, fragmentadas essas pessoas, elas são abortadas só que as partes dos seus corpos vão ser usadas para outras pessoas, e esse processo de fragmentação é feito enquanto a pessoa está viva, ou seja, você está lá de boa, tranquilo e favorável Nem tão tranquilo e favorável Mas não podendo se mexer E as pessoas vão tirando seus órgãos Suas pernas, seus braços, seus órgãos E é bem... E eu comprei porque eu quero muito saber o final da história Mas eu acabei descobrindo que tem uma continuação então, assim, é complicado Porque eu não queria comprar a série Mas eu comprei e não sabia que era série Então a minha consciência ainda está tranquila Eu comprei As Boas Fadas de Nova York Que também estava na minha meta de leitura de 2015 E agora eu tenho e eu vou ler Comprei A Febre da Megan Abbott Por indicação da Georgia, do estantes falantes Assim, na época que ela indicou Eu quis muito e eu ainda quero Só que na época que ela indicou Eu lembrava do que se tratava a história Hoje eu não lembro direito do que, que se trata Mas eu sei que eu ainda quero muito ler e eu vou ler E o último livro comprado na Amazon é Assim, um desejado de. Ó, oh, eu não lembro quando exatamente a Bárbara Matsuda comentou que esse provavelmente era o livro favorito da vida dela, mas desde que ela comentou a primeira vez, eu falei: preciso e agora eu tenho, que eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, que tem o maior título do mundo. É do Marçal Aquino, da Companhia das Letras, é um livro brasileiro e eu sou muito ansiosa para ler, né? Porque tudo que a Bárbara Matsuda indica eu, pelo menos, compro, né? Não, não foi tudo que ela indicou que eu li, mas eu compro. Porque, não sei, Bárbara Matsuda é a minha crush do YouTube, né Enfim, eu vou ler Os dois últimos livros foram que eu recebi da editora Roku Que foram Ana e o Homem das Andorinhas e Jovens de Elite da Mary Lou Ana e o Homem das Andorinhas vai contar a história da Ana Que tem 7 anos e vive com o um pai na Polônia Só que a partir de um dado momento o pai dela é levado E ela fica sozinha até que aparece esse Homem das Andorinhas e... Ele parece que se comunica com os pássaros. Eu não sei se essa comunicação com os pássaros é literal ou é algo metafórico. Eu ainda tô no início do livro. Vai ter resenha desse livro lá no canal da Editora Rocco, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever lá e me acompanhar que eu vou estar por lá também, porque eu sou o booktuber da Rocco. Então se inscreve no canal da Editora Rocco que vai ter. Moá falando dele lá Tá bom? Então tá bom Por último tem o Jovens de Elite da Mary Lou Que tá sendo muito aclamado E tá sendo muito falado nas redes sociais Quem tem Instagram tá pirando Porque surge foto no Instagram desse livro toda hora É basicamente uma mistura de Assassin's Creed, Game of Thrones, X-Men e Matrix É uma boa forma de descrever assim Eu não sei praticamente nada sobre o livro Porque eu evitei ao máximo Saber qualquer coisa Mas eu tô bem ansiosa pra ler Eu nunca li nada da Mary Lou Mas eu tenho curiosidade também em ler Legend Mas já que eu tenho Jovem de Elite aqui, eu vou ler Jovens de elite, né? Porque, né? Foram esses os livros adquiridos em janeiro, fevereiro e março de 2016. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o um joinha se você gostou. De se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E de acompanhar o blog em todas as redes sociais. É tudo blog e ela escreveu. E eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Beijo!